Olá! Você sabe o que é radiestesia? Qual a diferença de radiestesia para radiônica? É uma ciência ou é uma religião? Gente, a radiestesia ela é milenar, utilizada antigamente para detectar lugares de poços, artesianos, de minérios e até hoje é utilizada para esses fins, mas a sua prática tem sido difundida e são muitas utilidades. Através de uma régua como essa, por exemplo, você pode determinar como é que está a frequência vibracional celular de uma pessoa, se as suas células vibram em saúde ou não, como estão seus chakras, se a casa onde você mora está doente ou não, se aquele ponto comercial que você quer alugar vibra em saúde ou não. E são muitas utilidades e tudo isso a gente quer ensinar neste sábado no curso de radiestesia quântica e meu esposo, Wallace Lima, e ele terá toda a parte científica e teórica que vai embasar nosso curso. E eu vou trazer a parte prática para que você tenha segurança em manejar um pêndulo e através dele fazer todas as aferições que você quiser. Então, o curso será neste sábado, das 17 às 21 horas E se você não puder estar ao vivo com a gente, não se preocupe, porque ele vai estar gravado por um ano na plataforma da Hotmart. Eu vou deixar o link de acesso em algum lugar desse vídeo e mais informações para que vocês acessem. Será um prazer contar com vocês vocês até lá